Você está vivendo coisas na tua vida que você gostaria que não fosse verdade. Você está passando por cenários que você gostaria de acordar e dizer, foi só um pesadelo. Talvez você olhe e pense, meu Deus, quando vai acabar? Você está passando pelos dias e pensando, quando isso encerra? manhã é a luta que você está enfrentando. Mas Jesus te trouxe aqui hoje. Para te lembrar. não precisa se sentir sozinho.